E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Brasil. e hoje vamos seguir a nossa jornada aqui no Phantasy Star 4. Eu nem lembro o que, que eu tava fazendo, deixa eu ver o estado dos meus bichinhos, então tudo bem? Então vamos lá pro Forte Zio. Agora a gente tem um, um caminho a seguir, vamos meter bronca nessa, nesse povo aqui, ó. Agora o, o, o Han, se não me falha a memória, eu deixei ele mais fraquinho, mas ele tá... Ele está só na, no escudo uma faquinha. É para ele não morrer. Ele é o nosso supporter. Então vamos lá. Vamos invadir o Fort Zill. Nesse caminho aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, ainda nós não podemos acessar. Ele ainda tem um, um probleminha. Que eu não consigo acessar ele porque tem uma barreira mágica. Essa barreira mágica nos impede de atravessar aqui. Vou passar do ladinho acho que ah, ali, viu? Ali com o Rune, quando ele voltar ao nosso time a gente consegue. Até lá a gente fica meio refém do, do nosso time e fazer outras rotas. Então, vamos matar esses loucos aqui. No princípio tá tranquilo de fazer essas primeiras entradas. A gente não está enfrentando guardinhos muito fortes, o Chess subiu de nível, muito bom A técnica é g de g -Hass é bom, gris beleza, pegou um poderzinho bom isso que ele é ataque físico, né? Grizz é da, da violência, da ignorância Vamos ver se eu me lembro mais ou menos do caminho Para vocês terem uma noção, se, uh, entre uma gameplay e outra Às vezes tem duas semanas, um mês de diferença, por mais que a postagem seja de duas em duas semanas, às vezes eu consigo gravar duas, três seguidas então vou relembrando, né? refrescando a memória espero que vocês tenham curtido a série, porque assim, ó, ela está satisfatória para mim na questão de views e também na questão do divertimento, porque esse aqui é um dos jogos que eu mais gosto disparados assim, do, de qualquer console como o RPG da franquia e como jogo mesmo, deixa eu ver, acho que aqui eu atravesso, né? isso, eu gosto também do Breath of Fire como RPG, gosto do Ogre Battle, mas esse aqui eu tenho um carinho especial, porque acho que é porque é de Mega Drive eu, O Mega Drive foi o meu primeiro console, meu, meu, meu, de meu, meu, eu, já, eu tive um Dactar Game antes do Mega Drive, mas ele era mais das minhas irmãs, né, eu só olhava, foram um nos controlinhos, tinha um joguinho de pescaria e tudo mais mas era mais delas. Era mais delas. Eu, o meu, meu mesmo foi do Mega Drive. Na época que todo mundo tinha Super Nintendo, tinha o Mega Drive. E esse era um, era um jogo que eu nunca tive. Eu fui ter depois com os emuladores. Eu baixei, eu ganhei. Não, eu comprei aquelas revistas que vinham um monte de jogos. E tinha um emulador de Mega Drive. E tinha esse jogo. Só que esse emulador tinha um problema. Que quando eu chegava no porão de tonoe com o Grease, o jogo crashava. E na época eu achava que o problema era realmente o, o jogo então eu não consegui finalizar ele, depois de muito tempo eu f... aprendi a mexer, debulhar um pouquinho mais no, no CD achei as rooms e vi que o problema era o emulador achei a room dentro do jogo, botei para rodar, nossa, foi alegria zerei no computador, na época não tinha canal e agora que eu tenho o canal, eu quero zerar, zerar ele aqui na, nas gameplays e tudo mais. Eu sou fã de RPG. A Elis já foi pro saco, tá? Não sei se vocês repararam. Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar ela morrer por enquanto, que eu quero ver qual é o caminho que eu tenho que fazer. E assim eu ganho mais experiência com o Chess e com a Rika, principalmente. Que é o casal 20, aqui, é eles que me interessa pegar bastante nível. E o Grease está dando um suporte bem bacana, 500 de XP não é pouco. Vamos ver se eu já estou perto do Zil. É melhor recuar porque eu, <risos> é melhor eu, recuar porque eu acho que eu já estou do na, na, na lado do problema. Vamos usar o Rinas para sair e vamos voltar para a cidade e dormir na casa da Alice. Eu acho que na, na associação de caçadores Só depois que eu vou conseguir alguma outra munição Ah, não, é aqui, né? A casa da Elis é em outro lugar, esqueci Aqui é uma cidadezinha Sob domínio do Zio Então vamos, vamos, vamos ter que gastar dinheiro pra dormir Opa É conversa no Atabatã, Fernando 200 pila 200 reais pra dormir Então, bom, quando eu tô em Ayedo Que é a cidade da Da Elis, que eu não preciso nem gastar pila Beleza, agora vamos lá, o caminho está refrescado na memória Ganhamos mais uns XPzinhos Esse, Lembrando que esses, esses que tem essas espadinhas assim, eventualmente eles dropam a espada Ou armadura ou item, eles tem tipo uma maldição, alguma coisa assim dentro E dá um efeito posterior, que nem a... tem garras da rica Que com dois cortes já elimina, parece uma letrinha japonesa e elimina o personagem, a espadinha pro Chess também Mas ele já tá com uma espada bem melhor né? Não me engano é espada laser, alguma coisa assim Que ela já tá dando 100 de dano quase Tá dando nos 80 Quase 90, se pegar mais uns XP A gente bate sem E é interessante O Chess querendo ou não, por mais que ele aprenda as técnicas Seja técnicas ofensivas Seja de suporte Ele é um, um cavaleiro né? Ele é um batedor Ele é um tanque ele vai para o enfrentamento, ele aumentou a defesa mesmo com o Grease, tomou pouco dano o dano do Han é, é desconsiderado nessa altura do jogo eu não espero que ele faça grandes coisas ele está aqui para usar o A gente chegar perto do boss e não deixar ninguém morrer esses primeiros danos que eu vou tomando aqui, eu vou desconsiderar porque a gente está tomando pouco dano e eventualmente um, um ou outro só está tomando dano. Show de bola. Vamos seguir o nosso caminho. Aqui já é conhecido. Vamos subir a escadinha. Vamos pegar esse túnel. Quem não conhece o jogo, passa reto ali. Acho que está preso na torre. Tem um túnelzinho que liga uma torre a outra. Vamos pegar aquela escadinha secreta. Que brotou depois que a gente matou o último... Mini boss. Esses bichinhos também atacando primeiro, rapaz, que negócio é esse? E a Rica também não, não precisava ter errado. Ah Alice, que saco! Não deu tempo de recuperar eles, todo mundo focou nela. Ah vamos, vamos voltar pra cidade de novo fazer o caminho de novo. Por mais que eu ganhe experiência e tudo mais, eu preciso do time todo. Ó, é que se eu não me engano a técnica revive é na Nassar. Mas eu acho que ninguém aprende ainda. Nem a é rica, né? Não, então tchau, usa o Rinas de novo. E vamos de novo. Ah, droga, não era pra, <risos> era pra sair. Vamos pra cidade, vamos gastar mais 200 pila. E vamos nessa de novo a gente com certinho tempo, então vamos saborear essa farmada, como diz o agorizada de hoje, essa farmada de XP vamos aproveitar até onde a gente consegue, 28.208, vamos ficar com 28.008 a gente, com duas, duas lutinhas a gente recupera, duas a três lutinhas a gente recupera esses 200 pilas do sono o problema vai ser depois que a gente tiver que começar a recuperar dinheiro de equipamento. E tem uns equipamentos que são carinhos, rapaz. Equipamento é os... Armadura, espada, garras, enfim, tudo que a gente usa na luta. Danos desnecessários por errar ataque, viu? Isso aí não pode. Não pode. Precisão deles não tá precisa. Eu tô precisando que a precisão deles seja precisa. Então, bora, vamos subir. Bom, se tivesse aqui criando pokémon, tem o repelente, né? Mas aqui são monstros. Não, pokémon também são monstros. Mas aqui são monstros do mal do capiroto, que querem nos matar. Nos outros, a gente quer capturar eles, para eles ficarem uma rinha de monstro. <risos> Ó, ele já tá quase morrendo de novo. Miserável. Agora não vou deixar ela morrer. Ah. Han se irritou, rapaz, boa, Rick pegou mais um nível, muito bem Vamos dar serventia pro Han Porque é pra isso que ele tá no time G, Heas, Opa Nos outros pode ser o Res ele não gastar muito poderzinho dele Aí, beleza, só quem tomou dano foi os três primeiros Grizz e o Han estavam intactos ainda Bonequinho caminhando, é bonitinho né os bonequinhos caminhando diz que não é é, smart, é bonitinho sim eu gosto desses bonequinhos Aí, essa aqui aparentemente é a zona mais segura ó, esse túnel aqui, eu não me lembro de ter sido atacado alguma vez aqui beleza vamos achar nossa escadinha secreta até lá não morrer passar gente olha eu vou até Vamos meter um macro aqui e ver, ver que sorte que a gente vai ter. Eu tenho mais medo desse, desse boneco aí ó, que joga fogo do que das espadas. Ah, mas ele aumentou a defesa. Isso é problemático. Vamos de novo. Então, nós não tomamos dano. Aquele do meio parece que não atacou. Nossa, a Elis deu um. Aí, show de bola. Ó, 173 mesetas nessa luta. Então, a gente não, não teve tanto prejuízo dormindo quem é que eu tenho que recuperar é o Chess e o Chris <coughs> aí o guris tem bastante vidinha também bora, let's go não tem mais nada pra gente pegar aqui é o que diz que a gente vai tretar com o Zio logo logo a Demi alguém foi capturado, é a Demi ela é uma, uma android, uma cyborg enfim ela que controla aquela máquina que, que controla as tempestades e tudo mais. Ela ah, tem um mestre também. ele vai seguir com a gente depois, que é o Rain. Mas a Demi agora é uma parte importante. Alice Branguin e companhia. A Alice é a nossa a chefinha. Oh, ela vai nos recuperar. Ela é uma Android de suporte. Ela é Healer. Né? Oh, ela controla o Nervos. Ela é uma Android... Uma, uma humanoid, né? um android de formato humano, estilinho mangá, bem bonitinha. Mas ela é, é bem querida, ela é bem infantil. Ela não tem muito poder assim, mas ela é um suporte interessante. Chegou o Zil, o maldito Zil. Nosso primeiro encontro cara a cara, com tudo... Ó, seu filho dá? Contudo, esse primeiro encontro ele vai ser meio desastroso. Ele tá tentando humilhar nossos guerreiros, né? Tentando intimidar. Tá chamando o povo de verme, né? O que é de errado em eliminar alguns vermes? Não irei perdoá-lo. Era essa a expressão que eu queria ver. Ah, deixou todo mundo com raiva. Angústia, implorando por ajuda desesperadamente. Uma face tremendo de raiva. Fique com raiva, sofra, fique triste. Ô, oh, isso só que é energia negativa, rapaz. Um Deus, ele se acha um Deus... Vamos lá pessoal, espere Chaz, Chaz avança contra o Zil, contra o Zil, ele é muito roubado. Motavia vai ficar inabitável, você tem que deixar mim. aniquilação total da vida, que coisa boa. Agora, aqui tudo tem forma, eu me desejo, vamos ver, se é que a gente, eu acho que a gente começa, se eu não me engano a gente começa uma luta com ele e depois tem um resultado, Bom, o jogo acabou, viu, encrespou ali, olho vermelho, Maior, mas para Força Negra, é a Dark Force, né, a Força Negra. Ó, a barreira mágica dele, isso aí que é um problema, na verdade. Ele fica, ó, ele é roubado. Ele fica roubado demais. E assim não tem muito que a gente fazer. Sem um, um, uma coisa certa para eliminar essa barreira, todo o esforço é inútil. Vou mostrar para vocês do que, que eu estou falando. Galera toda com ataque máximo. Ó. Duplo corte. 1. Grizz errou. Um. 1. Um. Corte cruz. 1. Váte. 1. Viu? É inútil. É uma luta perdida, literalmente. Mas a gente tenta, né? Porque nós somos guerreiros da justiça A gente vai usando tudo que a gente tem É o tsu, é o raio da mão, é aqui, e vamos lá, vamos ao Zan Aí, olha só, vamos... como guerreiros devemos lutar, eu não sei se a gente tem que tirar um certo dano dele Antes de acontecer a cutscene O, gr... o ataque físico não funciona, né? O Gris não consegue ele ainda não atacou, né? O que é estranho. Grito de guerra do Gris. Vamos lá usar o Watch. Ataque, ó, pesadelo. Chamou o capiroto lá atrás dele, ó. Aquele lá é uma invocação da Dark Force Que é a força negra, né? Que ele chama. Então, lá ele se manifestou. A gente ainda, ó. ó eu vou usar o macro para mostrar como o nosso ataque é inefetivo. Ah, ele atacou o Chess com todo o poder. Tchass, cuidado! A Elis recebe todo o dano e eles acham melhor recuar. Eles vazam da luta, por quê? Porque não tem efetivamente como eles vencer o Zil com aquela barreira. Todo e qualquer dano que a gente faz é um. Um de dano não é dano. Ó, nem Jihaz, Curas Feridas. Jihaz é a as técnicas, né? Voltamos. Pra... Essa aqui é a cidade natal do Han. Ela é a noiva do Han. A saia. estão levando a eles para um lugar seguro para ela ser tratada. Está ali na caminha, ó. tadinho. Elis, é, eu não tenho ideia do que esses sintomas representam. Parece que ela não está melhorando, aquele zil. Tinha alguma coisa nele em comparação, diferente dos com outros inimigos. E ela não come, a eles não. É como se ela estivesse possuída por algum poder maligno. Maldição, Zil, seu demônio! Podemos salvá-la se nós pararmos Nurvos? Não, isso não iria funcionar. Nurvo está localizado no subsolo do Forte Zil. De fato, Zil ergueu seu forte em cima de Nurvos. Embaixo daquela barreira invisível, nós teremos que derrotar Zil de qualquer maneira. Daí ela lembra do Runi né? Se ele, pelo menos ele estivesse ali, ele é um mago poderoso. Runi deve saber alguma forma de fazer isso. Não se preocupe, nós iremos derrotar Zil de alguma maneira. Com o que temos nesse momento, não poderemos vencer. Nós temos que fazer alguma coisa contra a barreira mágica de Zil. Barreira? Magia, aquele tipo de coisa que deixou de existir há mil anos. Viu? Ele tava Existe a barreira daquela entrada e a barreira do Zil, que não permitiu o dano. A gente está tirando um de dano. Algo com aquele Fly L que lhe usou isso. Se não puderam ter a recuperação de Rune. Ah! Quem é Rune? A Rika não conheceu. Ele é um idiota presunçoso. Mas nós provavelmente temos que pedir a ajuda dele. Rune não tinha ido embora para algum lugar com o Vovodorim? Se ele está com o Vovodorim, talvez ele tenha ido para a Torre Ladea. Porque ele estava dizendo alguma coisa sobre abrir os portões da Torre Ladeia. O que é a Torre Ladeia? Não tenho certeza, mas ouvi dizer que ela está localizada em uma pequena ilha. Do outro lado da Areia Movediça. Ao leste. O Ladrão diz que existe. Como nós iremos passar da Areia Movediça? Isso é algo que eu não sei. Provavelmente tem alguma coisa a ver com magia. Agora... Ah... Demi, ela vai mostrar o Land Rover, que é o, um dos veículos, né? O Phantasy Star também tem essa questão, tem veículo voador, tem veículo terrestre e tem veículo uh, aéreo, é bem legal. O Land Rover cruzar a Emov é fácil. E tem a luta contra os monstros gigantes, né? Que é dentro dos, dos veículos. <coughs> Ó, vamos lá tratar disso. Você vai ficar aqui, huh? Nós queremos que você permaneça aqui e cuide da Alice. Além disso, você tem uma bela namorada aqui. Ah, ah, ah, ah, ah. Tenho certeza que cuidaremos, Rune. Cuide bem da Alice. Beleza, agora o nosso time está composto de... Vamos ver a ordem. Chess é o cara da frente, a Rika. A Demi eu vou colocar no meio e o Grease ao fundo. Estamos com quatro, o espaço é para o Rune, assim que ele puder sair. Aqui é 60 mesetas, eu não sei como é que tá na no sua estado, se já fomos recuperados, enfim, 60 pila não é nada. Agora a gente tem que achar, Nossa, primeiro sair daqui né, <risos> e agora achar onde é que é a... o esqueminha da Land Rover. Se não me falha a memória é para baixo, é ao sul, vamos usar o macro aqui, meu grilo tá bugado, azar do grilo. Aqui dá pouquinho experiência, mas já dá é o suficiente para recuperar as 60 mesetas. Eu não tenho certeza, mas eu acho que era aqui para baixo. A gente achava Land Rover? Não. Era uma parte abaixo. Deixa eu ver se era mais para a direita. Eu acho que era ali. Ó. Aqui no mapinha. Ali! Essa aqui a princípio é para ser uma região segura. Caramba, isso me assustou, por favor, se tem vontade para entrar. Aqui é interessante também uma questão que ele é todo isso aqui, ó. Esse aqui é o nosso recuperador. Estamos, não necessitamos da, da Estelar de, de um hotel ou alguma coisa aqui, ó. Chave de controle foi obtida. Agora sim, vamos pegar o veículo. Esse lugar continua vivo, tornou-se independente de Seed Nervos. Agora as androides que se é. resolvam, elas vão fazer aquelas que elas foram nerds. E nós vamos pegar o, a Land Rover, para poder atravessar a areia movediça. Temos algumas zonas de areia movediça, né? Aqui eles estão tá conversando sobre questão de satélites e tudo mais. Primeiro eles vão pensar em como fazer para reduzir para a Futuramente a gente vai ter que invadir o, a estratosfera e tudo mais, com outros veículos, naves e tudo mais. Então agora tá o nosso Land Rover, beleza, o Land Rover está esperando a gente. O Land Rover está na mochila, esse que é legal, olha aqui, ó. Ele, é, ele é bom porque agiliza o processo e ele atravessa... A areia é uma vez disso. Esse aqui que é os monstros gigantes que eu falei, ó. Eles aparecem quando vem a Land Rover no caminho. Eles são bem fortinhos, lá se for parar para olhar. Mas se não for a memória, a, a vida da Land Rover, ela é atualizada quando acaba a luta. Aí, vitória. Se, ó, ganhamos uma meseta só porque a gente tá matando eles de veículo, né? É sacanagem. Norte, Sul, Leste. Onde é que é agora que eu tenho que ir, rapaz. Ó, aqui é a Areia Movediça. Não, ainda não. <risos> ó, temos o Feixe, que é os poderes especiais, ó. E o ataque de gravitinho. Esse gravitinho é mais roubadinho, se eu não me engano. De resto, a gente mete ataque normal. Não aquilo SP, que a nossa vida, Ela voltou. Então, enquanto vier de 1 e 1, tá bom. Pelo menos se vem de 2 em 2. O bom também é que a gente não enfrenta esses, esses minhocão aí quando a gente tá de a pena, Porque imagina, ia ser problemático. Deixa eu ver onde é que era mesmo que tava... A ah, areia movediça, Ó, Agora sim, ó. agora o, o feixe é mais interessante. A gente pode tirar... Ó, já, já eliminamos os dois. Um, os ataques especiais eles não voltam, eles vão gastando mesmo. É? Agora agora resta me lembrar onde é que é que tem essa demolidice. Vamos ver se a gente consegue tirar eles no tiro normal. Beleza, ah, O mosquito não é forte, o gafanhoto já é mais problemático. Beleza, mas a, a minhoca ainda é, é o pior de todos para enfrentar. Tá, não é por aqui. <risos> no caminho. Será que eu consigo dar fuga? Chazes escapou, beleza. Tá, não era por aqui o caminho, então. Tá, aqui é a cidade de Aiedo. Vamos entrar em Aedo. Depois então, a gente entra com a rede rover e a gente patrola tudo. Deixa eu tentar. Ah, eu tenho a técnica do... De... Do teletransporte, né? Eu também estou... Vamos usar o Chess. Usar o Ryuka. Piata é a primeira cidade que a gente vai. Ó, vamos ver onde é que é Mili. É aqui, né? Forte do Chess. Eu não lembro se tinha mais algum... Algum lugar com areia movediça. Ou era só aqui que tinha? Não, de que é que tinha mais? Deixa eu ver de novo, deixa eu ver as cidades. Ryukas, Mokum, tonoi Não, Tonoya. É a cidade do Greece. Aqui de repente. Vamos lá. Não, aqui eu acabei de vir, né? Caramba, onde é que era mesmo? Ah, agora eu vou passar um trabalhinho para tentar lembrar. Quando eu matar esses Bugato? Aí, fechou, vamos pegar item técnica do Chess, aí Ayedo, Kadari não, Nalia, Moukum, onde é que é Moukum, Moukum, ah, vamos ver, eu realmente, essa parte eu não lembro da localização, Eu acho que era leste. Norte, sul, leste. Mas leste era pra onde? <risos> que lado é o leste? Nada interessante aqui. Aqui eu não entro também. Deixa eu ver. Hum. Agora eu tô, tô encafifado. para onde é que eu tenho que ir? Alguma saída para areia movediça? Deixa eu ver se eu no falar, se eu pego, vamos, pegamos o Land Rover agora, vamos atravessar a Emovedissa ao leste Eu não gosto de tá A Emovedissa ao leste Deve ser lá no início do jogo, então Vamos ver a segunda cidade Vamos usar a técnica de novo do Chess, Chess tem bastante está na metade, Eu não posso ficar errando muito, vamos ver aqui a é Zema, ó, Zema é aqui ó, vamos ver. item, técnica, não é, é item, Land Rover, dá para descartar Land Rover, é um erro, mas dá, não é aqui, é lá embaixo, Vamos fazer o feixe aqui para recuperar os ataques. Eu tenho que dormir. Daí tem que ser numa num hotelzinho, alguma coisa ou naquelas lugares de recuperação que a gente achou. Ó, aqui eu achei. Será que, mas aqui é, é é oeste, será? Então o leste é pro outro lado. Então se o leste é pro outro lado, eu não sei ver mapa, né? <risos> Espera aí, deixa eu, ver, eu vou usar a técnica do Chess de novo. Vamos ao Rio. Oh, não, não, não, não. susto. Rinas. Tá, Mille é onde eu tava aqui. Hum, deixa eu ver, tá acabando minhas tentativas. Mulcum Tonoi, Tonoi é lá do, da cidade do Greece. Lá não tem onde eu passar. louco É a cidade destruída, né? Caramba, cara. Onde é que tá você? Leste. Leste é pra cá. Ah, peraí. Vamos, temos um caminho inexplorado aqui, eu acho. Vamos ver. Ah, te achei, moleque. Areia Movendiça ao Leste. Chegamos numa cidade. Monsen. Boa. Aqui acontece algum evento, alguma coisa, não lembro. Eu vou dormir aqui para recuperar as energias, daí eu já marco essa cidade para futuros Riucas. 180 meses não é? É mais barato que aquele perto do Forte dos Rios, aqueles ladrão, sem vergonha. Aqui não parece ser uma cidade onde eu vou pegar equipamentos bons, acho que no máximo itens né. Beleza. Agora a gente vai poder dar uma explorada por aqui, ver se a gente localiza tal, como é que é? Ladeia. Torre Ladeia. Ó, esses verme azul aí, não sei como é que é o nome dele lagartas, lagarta azul aí já erraram dois, então eu não sei a quantos que eles são fortes eles têm bastante vida e XP é interessante, gris bastante força tá, pra cá a gente não tem nada vamos mudar vamos a pé a demora mais um pouquinho mas pega um nívelzinho melhor eu acho mais mesetas no roubado, sem vergonha esse gafanhoto, esse formorge aí Pegou, dá um ataque e pega geral. E vamos usar os poderes tecnológicos da Ricker. G-Haz no Chaz. Haz nela mesma. Ah, e o G-Haz no Gris. A Demi, ela é um androide. Então, se eu não me engano, ela não consegue recuperar a Demi mas ela usa o recupero daí ela mesmo se recupera e se eu não me engano, quando os robôs morrem eles voltam com um de vida e vão recuperando pelos passos eu não tenho certeza dessa, dessa informação pode estar dando um spoiler mas, se eu não me engano, cada vez que eu morro mais eu caminhar, mais eu me recupero beleza, esse gafanhoto aí que era a minha principal preocupação a DML não é ruim no início né? depois ela acaba se tornando defasada nós tá bom, bastante meseta e bastante XP, 200 e pouco. Vamos encontrar a torre Ladeia. Tá, não é aqui por baixo, eu acho, né? Não, aqui voltamos. Vamos pegar, o, vamos pegar o Land Rover um pouquinho. Aqui, aqui a gente comprou a Land Rover, né? O um grande, ali... Que região é essa? Tá fechada. Que essa luz isso é um campo de força, pode ser perigoso se você tocar. Esse é o sistema tectônico que controla a superfície do planeta. Quanto natureza crucial... Hum, nativos, tá, beleza. Que não é importante ainda. Vamos ver, estamos chegando perto da torre, será? Não, demos a volta, chegamos no mesmo lugar que a gente estava. Vamos localizar essa Torre de Ladeia essa Aí, Vamos usar o gravitinho E eliminar esse gafanhoto nojento Rapaz, você aguentou gafanhoto Toma, Já, você é a tua casa 79 pila de meseta Aqui, vamos meter um feixe Que já elimina os dois Show de bola o Chess pegou um nivelzinho, prendeu o Jitu. O Jitu é, é uma magia de ataque. Vamos então, ver onde é que a gente tá. Aqui não adianta o Jitu, né? Ele tá enfrentando monstros gigantescos. É outro nível. Mas é, é gozado, né? Tu pensar que tem monstros só do o veículo e outro monstro só para quando tu tá andando a pé. O que que são os monstros gigantando o um ataque na Argentina? Eles seriam muito roubados, né? Mas... Seria mal luta tanto Aí, já se foi Minhocon. Con Ah, moleque, para de vir, bicho Pelo menos as minhas fugas tão fácil na Land Rover Não sei se é exatamente porque eu tô de Land Rover Ah, fala sério Cadê? Cadê essa torre? Tá aí. Ah, não, não, não. podemos tomar muito dano. Esse cara foi até roubado. Tá, Agora vamos se cuidar, né? Vamos usar o g no Chess. Até rimou. E o Gris era porrada mesmo. O Gris se garante na machadada na violência, na ignorância. É. Se não errar, quando não erra, ele vai bem. Tá, o veneno a princípio não me afetou ainda. Vamos, opa. Vamos pegar Land Rover. Ah, eu tô trancado nesse cantinho, né? peraí. Agora eu consigo. Ah, tem mais uma trilha de areia movediça. Cidade de terme. Opa, vamos... Vamos deixar fixado aqui mais um lugarzinho. Aqui é 200 pila. Aqui já começou o assalto, né? Vamos localizar. A gente tá... deve estar tá quase chegando nessa tal de torre. Ale! Chegamos na torre torre mas mas contudo, entretanto, porém vamos finalizando o vídeo por aqui ganhamos uns niveizinhos localizamos a Land Rover e localizamos a mardita torre Ladeia, que Tava que me dando nos nervos, mas já conseguimos agora parte a próxima parte é localizar o Rune e detonar com a cara do Zil em nome da Elis. certo? espero que vocês tenham curtido a série eu estou adorando fazer isso aqui eu estou me relembrando muitas coisas que eu não Realmente foge, foge da memória e é muito bom jogar isso, certo? Se inscreva no canal brasileiro, pessoal. Se inscreva no história Noir 3.0. Se inscreva no Turbine seus vídeos. E se inscreva aqui no RetroGames BR 3.0. Já falei demais, pessoal. E até a próxima.